Oi, sistema agroflorestal e o primeiro canteiro pronto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. E antes de mais nada, dá uma olhada no link na descrição, para você participar, se quiser, de um grupo no WhatsApp. A gente tem trocado umas ideias legais. Né? Se você tiver alguma coisa aí para contar para a gente do que você tem feito, manda lá e de repente a gente faz um vídeo de, desse trabalho também. O vídeo de hoje vai apresentar a conversa com o Adler, as impressões que ele tem, ele traz para a gente uma coisa muito legal de... Uh, o trabalho está permitindo ele conhecer pessoas da região. Eu mesmo não conhecia esse trabalho que estava sendo feito por lá e achei bem legal a história toda. Na sequência, nós vamos ver... As espécies que foram plantadas vão ver um primeiro canteiro e o passo a passo de implantação desse primeiro canteiro. Vamos dar uma olhada. Como você disse, meu nome é Adler. Eu, eu sou, na verdade, professor da Unifei. Trabalho na área de computação. Uh, mas a minha esposa é agrônoma. Nós uh, adquirimos uma terra aqui perto recentemente. E começamos uma produção de amora preta, fiz tudo orgânico. Legal. E eu me formei na UFLA que é uma universidade com tradição é, na área de agrárias. Uhum. É, convivi com algumas pessoas que, que trabalhavam com, com SAF lá. Então, eu tenho alguns amigos, eu vi a criação de um, de um SAF no alojamento é, onde eu morei na, na, na UFLA. É, achei interessante, mas até então a vida não tinha me dado condições de, de trabalhar com, com SAF. E nós tínhamos interesse, de, de, de, temos ainda interesse, né? fazer um safo no nosso sítio. O sítio aqui é aqui mesmo? em Piranguinho mesmo? É, aqui em Piranguinho, na estrada da grota. E, então esse curso está sendo uma oportunidade de conhecer um pouco melhor. né? Eu acho que é diferente você estudar, assistir um vídeo e você vir aqui e, e participar e praticar uhum. e pôr a mão na massa. Eu acho que é bem mais é, eficiente você colocar, bem mais intuitivo você colocar a mão na massa e plantar. Então eu acho que o curso tem estimulado a gente até a se organizar aqui em Piranguinho. É, Para fazer, pelo menos eu acho que uns, mais uns dois SATs saem depois desse curso aqui. Um, nossa, Legal. E outro da, da Ana Márcia. Sim. Tá, a sua esposa tem participado esses dias também? A minha esposa não está participando porque a família dela está aqui, os pais dela estão aqui, mas Sim. eu acho que hoje de tarde ela vem. Tá. Né? Legal. E aí, o que você que está achando dessa experiência? Trabalhar, acompanhar de, de pessoas? Bom, eu estou achando bem mais interessante do que trabalhar <risos> sozinho. Né? Pelo menos aqui a gente se diverte, conversa, Sim. e eu acho que uma outra coisa importante é você ver o trabalho acontecer, né? quando você faz sozinho, é, você demoraria alguns dias para deixar um canteiro desse preparado, Sim. e com mais gente você vê as coisas acontecendo, você vê o canteiro pronto, eu acho que isso é mais motivador, né? do ponto de vista motivacional, eu acho que trabalhar com, com mais gente... né? eu acho que, que é bem melhor. Fora que assim, eu acho que estreitos laços, né, eu não conheci um monte de gente que é praticamente meu vizinho. Uhum. Moramos a, sei lá, 2 quilômetros, cinco minutos de carro. Sim. E eu acho que além de conhecer os vizinhos, isso pode gerar uma troca de experiências é, nos próximos meses aí, inclusive em relação a, aos sistemas agroflorestais que estão sendo implantados, né, Porque, se implantarmos o meu sítio, no sítio dela, nós vamos ter três sítios com estágios diferentes do, do, do Sistema do Florestal. É, para mim foi uma surpresa também saber da, da existência de um grupo fazendo isso por aqui, né? Hum. É muito legal. E aí fica o convite, se vocês quiserem, vão lá em casa que vocês vão ah, ver sim. um, um SAF daqui 10 anos, como é que vai tá, né? estar. Que lá demais, as árvores viu? já estão já tudo grandes, ah. né? É um pedacinho bem menor do que esse aqui, mas... É, de repente trocar umas ideias. É importante é. para gente conhecer. É, legal. Agora há pouco eu estava filmando você tirando o ar. O uh -huh. né? da... tá. ah, que, que é isso? Para que, que tira o ar? O que que... É, eu acho que é importante que a, a raiz da, da, da árvore tenha contato com o solo, tenha contato com, com a água. Né? Então quando a gente joga a, a terra aqui, e a terra está muito fofa, Vai ficar alguns bolsões de ar e eu acho que isso vai atrapalhar na, até na, na, na, na composição, na criação da microbiota do solo. Mas eu não sou especialista na área, tá? Eu sou em tecnologia. Tá, tá seguindo a orientação. É, seguindo a do, orientação, do pessoal. eu não estou apto a dar aula, eu da consultoria não. <risos> e em relação a quem está assistindo o vídeo, eu espero que, que o vídeo seja útil também para tirar dúvidas é, práticas a respeito da criação do sistema agroflorestal. Eu não cheguei a ver nenhum vídeo de pessoas criando um, um sistema agroflorestal, eu só vi gente falando do que é o sistema agroflorestal. E eu acho que esse trabalho seu de acompanhar a construção do sistema é bem didático, bem, é, pode ser bem útil para quem estiver construindo. Então, vamos aproveitar e você está acompanhando desde o início, né? quais foram os passos que vocês deram até o momento? Eu sei que primeiro o, o trator entrou fazendo algumas linhas... É, na verdade teve um passo anterior ao trator, que nós não acompanhamos, mas foi feito com os proprietários do, do, do espaço aqui. O primeiro passo, eles vieram aqui um dia antes de começar o curso, fizeram estudo da topografia, da área, e fizeram um desenho de como seria o SAF, e aí depois veio um trator, passou o trator arou, gradeou, Tá, o trator não passou em tudo. Ele passou em algumas poucas linhas que é, onde seria o, a implantação do sistema. É, ainda assim, ainda tinha alguns torrões de, de grama. Então, no primeiro dia nós viemos, tiramos os torrões de grama daqui, fizemos essa valinha para poder transitar aqui, uhum. é, marcamos a, o espaçamento para colocar as árvores maiores. Né? Uh, e depois de aberto o buraco é, para colocar as árvores, nós né, jogamos é, calcário. Depois fizemos essa mistura do da torta de amora com... Não lembro qual é a outra. Torta de mamona? Torta de mamona, acho que... Não lembro qual é a outra. É iorim, né? Não popular é iorim. Com tá. um iorim. E agora a gente está misturando para plantar, para fazer o plantio. Aí okay. o plantio a gente vai colocar uma madeirinha menorzinho aqui para decompor, é, e aí vamos plantar é, algumas leguminosas aqui, feijão guandu, etc, uhum. depois feijão de porco, milho, mas enfim, aqui você já pode plantar alguma coisa que vai ser consumida até. Tá, o que o pessoal planejou então foi uma frutífera, uma nativa? Uma frutífera, uma nativa... Uma nativa e uma bananeira. Bananeira. A ideia, na verdade, é, é, é o contrário. É uma nativa, uma frutífera e uma bananeira. Ok. A frutífera sempre está entre a nativa e a bananeira. Um primeiro canteiro já está preparado. A cobertura com bagaço de cana. E aqui, como a região dispõe de bastante bagaço, aquele bagaço que está pouco degradado ele está recobrindo os caminhos, enquanto que aquele mais degradado vai recobrindo também o canteiro, bananeira seu do caule foi cortado, então seu do caule da bananeira vai degradar mais rapidamente e liberar nutrientes no solo, enquanto os troncos e galhos né, mais grossos um pouco, eles vão demorar um pouco mais de tempo para ir degradando e vão liberando nutrientes ao longo do tempo. De maneira que a gente vai ter uma constância, liberação de nutrientes um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, garantindo né, que, que todo o sistema vai estar tá sendo nutrido. A parte de cima, o bagaço. Vai liberar rapidamente também, vai degradar mais rápido, e aí vai enriquecendo todo o sistema. No meio da, das frutíferas é, e das árvores, foi plantado leguminosas, feijão, guandu, milho. Então, daqui a pouco isso tudo está nascendo e está recobrindo o sistema. Então é isso, por hoje é isso. Se curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, chama o pessoal para conhecer um pouco mais sobre essas coisas todas. E novamente, né, se não for inscrito, se inscreve no canal e vai lá participar do grupo do WhatsApp. De repente você curte as ideias que estão rodando por lá. Grande abraço e até a próxima!